Olá todo mundo, eu sou a Isa e estamos aqui novamente com mais uma virada de tabela do Rally, agora pro mês de setembro né, primeiro de setembro, bem vindo setembro, me acorde quando setembro acabar. Vou ser sincera, eu já vi o acessório, né, porque as pessoas me mandam, a gente conversa sobre isso e tudo mais. Mas eu não vi direito os adereços, porque eu tava enviando um look que eu fiz dois dias atrás, e daí não tava lupa na mão. Da minha queridíssima, né? Daí eu fui lá procurar a lupa e a lupa desapareceu Porque a lupa era do mês de agosto Então agora, assim, setembro, tamo aí Vamos lá, vamos ver como é que ficou essa tabela Eu não vi nenhum dos outros prêmios Não sei quais são os prêmios da Bolsa Grande Só vi o acessório mesmo E esse acessório vai dar uma controvérsia ainda, gente Assim, tá dividido Metade das pessoas gostaram, metade não gostaram Vamos lá Ai, antes de começar o vídeo, não posso falar muito disso, senão vou começar a chorar, gente. Mas eu fui ver a minha meta de quanto tempo falta pra eu conseguir monetizar o meu canal. E, gente, falta... 100 horas, na verdade 101 horas, né, mas eu vou deixar o print aí pra vocês, olha isso, a gente foi ver, eu me emocionei, eu quase comecei a chorar, falei, não, fica plena sem gravar o vídeo ainda, né, vamos conseguir mais horas, então, muito obrigada a todo mundo que assiste meus vídeos até o final, quem fez mais toda dos meus vídeos, quem deixa rodando pra eu ganhar visualização, muito obrigada, continuem assim, agora vai ter anúncios, né, provavelmente semana que vem já, mas enfim, vamos lá. Vamos mostrar aqui pra vocês. e gente, cadê as peças aleatórias que eu ganhei? Cadê? Apareceu. Primeiro, vamos pelo visual dessa tabela, né? Ai, meu Deus, spoiler. São adornos. Mentira, são... Não, são adornos mesmo. Um até... O primeiro até... Aqui, ó. Esse primeiro, a bolsa pequena, tá parecendo um adorno de banheiro, assim, tipo... <risos> Na real, aqui... esse aqui tá parecido com um colar, mas de fato, né? É um adorninho. Vamos lá colocar no banheiro. Aí a média... É um tronco, assim, com uns... Não sei e a grande é a mais bonita né que parece um colar, mas de fato não é. O que eu achei dessa, desse novo design, como eu falei pra vocês, sempre tá bonito, sempre tá bem feito e eu não gosto quando o fundo tá branco eu já falei isso daqui pra vocês. Quer dizer, o fundo tá sempre branco, mas eu não gosto quando as peças que eu ganho da ponta são basicamente um quadrado branco com um risco no meio. Tá uma pegada meio anos 20, eu achei né essa coisa de franjas será que vai vir mais coisas de franjas aí pra nós? Eu adoro coisas de franjas, mas mas elas são muito caras. Enfim, não sei qual era o objetivo deles com essa tabela de prêmios, mas vamos ver aqui agora os prêmios. Isso aí. Começando aqui pelo acessório de cabelo. Gente, presta atenção no acessório de cabelo. Vou falar pra vocês o que eu achei. Eu gostei, tá? Eu adorei o acessório de cabelo. Vamos entrar aqui pra mostrar ele inteiro pra vocês. Eu gostei sim do acessório de cabelo, sabe por quê? Porque ele é igualzinho o acessório ou o cabelo do The Sims 4 de Vampiros. Não gosto muito do The Sims 4 assim, né? Como uma boa jogadora de The Sims. Não, não curto muito The Sims 4. Mas me lembrou muito, gente, o The Sims 4. Eu até entrei no jogo pra gravar, pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar ele passando aí. Olha, gente, é igual. Gente, ele de fato é muito parecido com esses cabelos do The Sims. Só comparem. Pois é. Nós temos para os níveis 4, 22, 39, 46, 56. Eu gostei bastante dessa serrende. De níveis, porque são os níveis, assim, mais próximos de eu atingir. Ok, agora mais uma bolsa. Gente, o Covent não cansa de colocar essas bolsas chata de 18 mil. Oh, aí, o que, que é isso? Uau, gente, o que, que é isso? É um... É um casaco de flores transparentes. Eu adoro coisas transparentes. Eu amei essas bolsas grandes. Tomara que eu ganhe isso por primeiro. Bolsa média agora. Vamos ver se tá mais variado do que a primeira tabela, né? Que era só óculos e enfim. E aí, temos uma variação aqui de vestidos. Vestido verde muito feio, né? Sempre tem vestido verde. Já perceberam? A gente sempre ganha um vestido verde. Eu já percebi. Um casaco, mais vestidos. Casacos caros. Amei. Bolsa pequena. Agora vestidos floridos eu não gosto. E suéter, gente. Por que, que pessoas insistem em suéter, a gente já falou que a gente esquece que suéter existe shorts, calças ok, saias, tá bem variado mesmo, gente eu adorei, Essas, essa tabela nova, eu tô realmente ansiosa pra começar o Harley e ganhar esses prêmios, porque eles estão bem variados, tem bastante coisa legal, agora vamos ver os adereços novos, aqui no daily de hoje né, adereços mão direita, isso aqui é o que eu ganhei ai que lindo, que isso que? Gente, o bagulho é lindo aqui, tá vendo? Lindo. Aí você clica, o negócio fica... Eu não consigo nem escrever, gente. Parece um cookie, não sei. Não, cookies são lindos. Isso aqui parece um negócio achatado, horrível. Ah, esse buquê voltou, né? Porque ele já existia. Isso aqui nada a ver, gente. Tem essa espada aqui. Notebook, não notebook de... Notebook, notebook é um livro de anotações. Então, livrinho de anotações... Ai, meu Deus, parece do RuPaul's Adorei Um microfone dourado, não sei pra quê Muito lindo isso Nada a ver e um buquê novo Vamos ver no chão aqui que nós temos Gente, o que, que é isso? Ai! Ah! que lindo labrador, meu Deus estranhos, mas gostei, agora vamos ver se tem uma asa, uma arara amarela só, ok, não sei muito bem o que dizer sobre esses acessórios, não sei se eu gostei deles ou não, eu não sei muito bem o que dizer, e vocês perceberam a referência aqui, tá vendo que esse desafio dele é depois da torre e é Rapunzel e vocês viram aqui o que tem de acessório para a mão tem esse negócio, então é Rapunzel da Barbie. Se você não jogou meu jogo de texto da Rapunzel da Barbie ainda, o Covid tá mandando você jogar. O Covid tá falando. Olha aqui, Rapunzel da Barbie, vai lá jogar o jogo de texto da Isa. Foi esse vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Me fala o que vocês acharam da tabela nova desse mês de setembro, né? Sobre a minha casa de moda agora, se você quiser entrar nela, coloca os filtros privada e o nome tá aí do lado. Tá fazendo sofisticados ainda, esperamos que o próximo Rally seja feroz, pois vamos fazer um, um esquema de intercalar entre grupos e... Halis, etc Você também está muito convidada Ou convidado para participar do meu grupo No Facebook, o link tá aqui na descrição Muito obrigada por ter assistido até aqui Saiba que você me ajudou muito assistindo até aqui Tchau